em que posição? 15 quinto. Em décimo segundo. Oxi, você não tava em sexto? Tava, mas alguém deve ter passado, sei lá. Vários, <risos> na verdade. <risos> alguém? Eita, começou a desgraceira. Já se mataram aqui. É, eu vi. Saí imune dessa vez. Tá em posição? Tô em décimo segundo. Nice. Saí imune, eu tô muito feliz. Eu tenho oitava. Nossa, o cara ameaçou muito me fechar aqui. Oi, Matheus. Oi, Foi uma neblina pra você também? Ih, os caras rodaram, os caras rodaram. Rodou só, na verdade. Parece hum. tu foi junto. Nossa! Hum, eu vi! <risos> Coraçãozinho, como é o tá um coraçãozinho, mano? Eu preciso passar no médico, velho. Me, me, me. Eu preciso no médico urgente. <risos> Nossa, tava mais rápido que o cara. Ele foi fechar a porta. Bateu? Por... Não. O que importa é frear é é. Olha, de novo, cara. Essa Ferrari correndo, velho. Nossa, mano, não freio o suficiente. Peguei vácuo do cara na freada. Mano, o carro atrasou do nada, velho. Você tá por dentro? Oi? Você tá por dentro? Tô longe de você. Ah, tá. É que eu achei que tinha alguém do meu lado. Nossa, mano, eu trazeria muito na chiquinha, velho. Vem bateram na chiquinha. Nossa. Na entrada da chiquinha, te bateram? Uhum. Eu fui. mergulhei, sabe? Uhum. Aí veio um cara e jogou lá longe. Nossa. Mas consegui recuperar, até, tô, tô atrás de você. É. Eu fiz aqui. Também não sei. Nossa, irmão, o cara foi que muito isso, lento, velho. Que isso? Ah, ele tá do meu lado fechando a porta. Mas é um corno, cara. Pode que me dá vale essas coisas. Nossa, fiz a curva de lado. Nossa, fiz a curva de lado. Ainda bem que o cara deu espaço, senão os dois iam morrer. Uhum. Pegar a posição, jogar safe. Eu tive que literalmente jogar pra fora da pista pra não bater no cara. Eu olhei o retrovisor ele... lá, velho. E ele não abriu espaço. Ó, oh, ele bateu, no... fechou o cara aqui que tava atrás Ah, velho, o cara friou do nada. Ah, velho. O cara de frente, velho. Ainda bem eu que o cara tá não Nossa, meu carro deu uma saída de frente, assim, na hora que eu acelerei, velho. Dei uma batidinha no cara, ainda bem que o cara não tá lagado. Aham. Uhum. Nossa. Assusto. O corrida é tenso, velho. É, Altas então. emoções. Mano, não me qualificar foi a melhor escolha que eu fiz. <risos> eu nunca tive uma corrida tão tranquila. Mentira, eu já tive algumas mais tranquilas. Eu tô usando a quarta marcha de freio, velho. Eu troco <risos> de quinta pra quarta rapidão, e dá uma cortadinha de giro o carro. Uhum. Desce muito a velocidade. Tô em penalidade aqui tô em 11 primeira agora. Nossa, velho. Por que você não pagou a penalidade lá no na chicane pô? É porque foi depois dela. Entendi. Não, mas tipo, tem que terminar na volta, tá ligado? Ah é? É. Senão você não precisa terminar ainda. Ah, em... Você tem a volta toda pra terminar. Não sabia. Fica aí a dica. Valeu. Tem dois caras brigando aqui na minha frente Vou Tentar pegar a posição de algum deles Eita bandeira amarela E com calma Nossa, bandeira amarela Atrás da rude, na reta Quando a gente tá um na frente do outro A gente é tipo o Waze, tá ligado? É, então Radar à frente Perigo reportado à frente <risos> Ah, mano Eu fui fazer outra passagem Aí o cara foi que fez fazer outra No outro cara e me bateu no meio da curva Nossa O cara me o, fechou é O né? Famoso Corno reportado à frente. <risos> o cara não consegue ir rápido porque o chifre dele cria muito <risos> muita, cria resistência. muita resistência. Ah, mas eu vou ultrapassar esse cara. O Waze do meu irmão, ele é com um MC lá, não sei qual. Aí quando é de novo perigo ele me fechou, velho. à frente. Ele fala perigo reportado à frente. Vai consciente. <risos> Ele de novo tentou me fechar, só que dessa vez eu estava rápido o suficiente para o lag dele fazer ele se matar sozinho uhum. uhum. é que eu tô com outro cara aqui, que ele está com a Z4 A BMW uhum. Z4 ela faz menos curva um pouco só que ela é muito mais rápida de reta e o meu carro pegou a Zebra e passou reto na Air Route. <risos> mano, o carro deu um pulo na, na Zebra, vai ver se não tá ligado. Então aí quando é quando é radar, ele fala radar reportado à frente. Dá uma segurada aí. <risos> é muito bom, mano. Mas o melhor é o da polícia. Pro, Vem? pro. Eu posso ter que tomar a penalidade, mas o da Z4 também tomou aí ele decidiu pagar assim que ele saia da pista. Aham. Uhum. Aí eu peguei a posição dele agora. Entendi. Nice. Tô em quinta agora. Você tem que ir em posição? Péssimo. Entendi. Mano. Agora é retardatário. Tô saindo muito de frente com esse carro. O cara da Z4 tentou fazer a ultrapassagem em mim, sendo que ele tava a duas carretas de distância. Ele errou muito a curva, tipo... Ele teve que furar os... Muito. Hum, só que agora é reta ele tá em vantagem. Mila. <risos> Me lasquei. Não é. Mano, por que você quer me ultrapassar aqui, irmão? Ele me ultrapassou na curva mais rápida do bagulho, véi. Ah, mano. Cê tá de sacanagem, né, velho? Deu a posição, mas trollou a corrida toda, velho. Mano, qual que é a ideia dos caras de ultrapassar nos lugares assim, velho? Ah, irmã, sério Cheguei Isso? em sétimo Nossa o cara fez a curva Totalmente errada e não deixou passar